É, Essa semana promete, vai ser muito quente e eu vou mostrar na análise de hoje tudo que eu estou enxergando nesse momento e qual que é a minha estratégia para navegar nos próximos dias aí nesse temporal que vai ser o mercado. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, extremamente importante. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações e participe também do grupo do Telegram. E quem quer acompanhar mais de perto aqui as análises mais frequentes aqui do Bitcoin também, Alt. Não deixe de participar, que virar virá membro aqui do canal, ou então participar do grupo VIP, que é gratuito para traders afiliados. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Aproveite aqui, tá? É uma excelente oportunidade, porque, pessoal, a gente tá aqui agora que nem Copa do Mundo, tá? A gente tá na preparação da Copa do Mundo, quando ela chegar aí, em 2024, 2025, a gente tá, tem que tá preparado, ter acumulado bastante Bitcoin, tá? Esse aqui é, é meu convite a você a é participar dessa desse preparação aí, para poder comemorar e levantar a taça lá em 2026 aí com muito Bitcoin no bolso tá então é isso tá assim como mercados também pessoal Copa do Mundo é a mesma coisa a gente tem períodos aí ciclos né a gente tá aqui agora no ciclo de baixa e quem se preparar aqui nesse momento vai poder cantar a vitória mais lá na frente né então vamos lá aqui que eu estou enxergando para o Bitcoin aqui agora pessoal eu tracei aqui algumas regiões de oferta e demanda né então aqui essa zona aqui, dos, até a região dos 15 mil dólares, 15.300 mais ou menos, para mim, é uma região, sim, de uh, aqui de, no caso, demanda aqui para o Bitcoin, tá? E aqui, é a partir da região dos 17 400 para cima, até a região dos 17 800 aqui, é uma região que a gente tem uma região de, uh, no caso, oferta 1 aqui, tá? E oferta 2, essa zona mais acima que é a região que eu estou com o joelho aqui também para um possível realização de vendas aqui para o Bitcoin tá mas ainda está longe da gente chegar nessas zonas aqui por enquanto enquanto isso não acontecer uh, né, eu atualizo vocês à medida que for acontecendo tá pessoal porque quando chegar aqui pode ser que as coisas mudem então é o um mercado é muito dinâmico né o que eu falar para vocês aqui hoje daqui a dois dias pode não valer mais então porque os indicadores mudam toda o sentimento do mercado muda também tá então o que eu estou chegando nesse momento aqui no dia 12 de dezembro tá nesse momento que a gente tem essas zonas aqui de demanda e supply aqui, né? A oferta e demanda para o Bitcoin são as zonas que eu estou interessado em comprar mais pesado, realizar aqui, então, vendas nessas regiões mais acima, tá, pessoal? Então, desenho o gráfico de vocês aí. Eu já vim falar sobre essas regiões aqui, 17.400 para cima, né? É, até a região dos 17, 17.300 já pode contar também a, a região para mim aqui que tem bastante resistência é essa região que tem fechamentos do de candles aqui diários para o Bitcoin ó, pode dar uma olhadinha aqui que fechou candle diário nessa zona próxima dos 17.600 então vai ser uma resistência forte né fechamento de candle pessoal extremamente importante né? você acompanhar aqui o diário com certeza é a, algo importante então não olhei aqui o semanal eu dar uma olhadinha no semanal para o Bitcoin aqui ficou esse doji também tá um candle bem chato que mostra a indefinição do mercado né fechamento semanal então Realmente uh, complicado e está com um risco aqui também de deixar esse candle aqui de né, um, quase um martelo invertido nesse momento aqui agora, né? mas obviamente vai faltar muito tempo para fechar essa semana, muita coisa pode acontecer, tá? Mas vamos baixar o tempo gráfico aqui, antes do diário, deixa eu fazer mais uma coisa para vocês. é O que eu estou de olho, pessoal, que é esse canalzinho que o Bitcoin está formando aqui, tá? a gente está querendo perder essas zonas aí, tá? dos 16.800. Se a gente começar a perder isso aqui agora, realmente a coisa pode ficar complicada e voltar para essa zona próxima dos 16.000 dólares. Isso que eu tô chegando aqui agora é no diário, né? Então, realmente essa zona aqui dos 16.800, de novo, é uma zona que a gente tem que ficar atento aí. Se perder aqui, a coisa realmente desanda, a gente vai ter que ficar de olho aqui ou buscar, né? Realmente entrar em shorts, mas eu não gosto de entrar em shorts desses rompimentos aqui, pessoal, porque tem muito rompimento falso, né? Então, no diário eu não, não, não estou muito usando esses esquemas. Aqui, eu uso mais como regiões realmente de resistência. Aqui suporte resistências resistência, é como eu enxergo aqui esse esquema diário. Mas para mim, a gente perder essa aqui fechar o diário abaixo dos 16.800, para mim é um sinal que sim, a gente vai buscar aqui regiões aqui abaixo de novo nos mil dólares aqui, é o que eu estou de olho, tá? No 4 horas aqui tem algo que eu quero mostrar para vocês que está me preocupando aqui no canal. Muitas pessoas, uh... É, comentam sobre isso aí inclusive no grupo telegram e o que que eu estou enxergando nessa zona aqui pessoal tá aqui que vocês enxergam aqui nessa região pro bitcoin tá? o que eu estou enxergando é exatamente isso aqui ó tá algumas pessoas vão dar até risada aqui que não gostam de ver esse padrão mas estou chegando nesse momento aqui pro bitcoin vamos ver aqui ó é um padrão de diamante pessoal exatamente o que eu estou vendo aqui agora o bitcoin esse padrão de diamante formando tá então aqui ó, a gente tem Basicamente isso aqui para o Bitcoin, ó. você pode até desenhar no gráfico de vocês aí, tá então a região aqui que temos tivemos resistência, que também é outro padrão de resistência aqui. Né, e formando aqui esse, esse diamantezinho aqui para o Bitcoin lindo aqui, que é um padrão que quando a gente forma num topo assim, pode né, gerar uma, um padrão de reversão de tendência. Aí, tá? Então, se ele forma num fundo, a gente tem uma possibilidade grande do Bitcoin né, voltar a subir. Se ele forma num topo, a gente tem a possibilidade grande dele então é reverter, né, a gente acabar então, caindo. Tá? Então, essa aqui é a análise técnica que eu tenho aqui para o Bitcoin. Se a gente traçar aqui então agora essas regiões, aqui, essas resistências, a gente pode ver que esse, esse diamante formado aqui, e a gente já rompeu inclusive aqui ó essa linha de tendência aqui formada né é obviamente esses rompimentos aqui eles são a gente tem que ver uma, uma confirmação né ver realmente mais queda acontecendo né mas a, a projeção desse desse padrão seria mais ou menos isso aqui ó. a gente tem então a projeção aqui ó que buscaria né nesse rompimento foi aqui próximo a levar o bitcoin é retestar essa linha amarela de baixo aqui na próxima região e dos 16 mil a 16 mil e 400 dólares aqui é uma região que eu estou de olho então essa aqui é a análise técnica que eu tenho para vocês aqui gráfica do, do bitcoin tá Pessoal, uh, também aqui em 4 horas a gente tem essa resistência no RSI que eu comentei para vocês no último, no último vídeo também. Né? Não vai ser fácil aqui o Bitcoin uh, romper. E quem é membro do canal ontem à noite eu fiz uma análise aí mostrando os pontos de liquidez aí para o Bitcoin que ele foi buscar aqui exatamente essa zona de liquidez e aqui pessoal eu basicamente encerrei o meu short tá eu fechei aqui a posição de short completa nessa zona aqui porque uh, os próximos dias vão ser extremamente complicados né eu vou estar interessado realmente a shortar o Bitcoin voltar a shortar o Bitcoin se ele buscar aqui zona mais para cima a partir dos 17.100 eu posso voltar a escalar aos poucos aí ordens para o Bitcoin. Tá? E caso ele voltar aqui para essa zona aí dos 16 mil dólares, 16.400 para baixo, eu vou estar interessado já a realizar esses shorts, né? Ou então a começar a entrar e verter a mão para longs, tá bom? Eu não estou esperando o Bitcoin aqui agora perder essa zona aqui, pessoal, dos 16.500, tá? Não nesse momento. Para o Bitcoin, para isso acontecer de fato, para o Bitcoin ele, ele, ele perder essas zonas aqui, pessoal, eu, quero, eu gostaria de ver. A gente buscar essas zonas aqui de supply mais acima, tá? Então eu não quero. Uh, Para mim não faz sentido nenhum o Bitcoin perder isso aqui, ainda mais é que a gente está acumulando aqui nessa zona cerca de. Agora são 35 dias, tá? então eu estou estimando que isso aqui vai andar, pelo menos essa zona aqui, por mais aí uh, uns 80 dias, 70, 70 80 dias é que eu estou estimando aqui para essa, essa região. Né? Então, a gente pode formar aqui um cenário de acumulação ou de é, redistribuição, que eu estou acreditando que vai ser aqui realmente uma redistribuição, a gente vai buscar regiões mais abaixo. Mas para o Bitcoin, ele de fato perder essa zona aqui de... de de oferta, a gente tem que buscar primeiro aqui, as de demandas desculpa, a gente tem que buscar essas zonas de oferta aqui, pessoal. Quero ver bastante gente se liquidada aqui, muita, muita compra mercado, para o mercado realmente depois fazer essa fazer no caso essa, essa pernada é tá? como estou instigando o mercado tá? Nesse, nesses, nesses próximos uh, movimentos aí, né? obviamente tá? mas enquanto isso aqui não acontecer realmente eu não, não consigo acreditar que essa zona aqui de demanda vai ser perdida eu tenho que ver muita gente comprando nessas zonas aqui, tá sendo forçada a comprar né? as, as, as baleias jogando o preço para cima aqui nessa região para poder acreditar que a gente vai perder essa zona de, de, de, de demanda aqui, obviamente tá? mas também não tem nada garantido que a gente poderia ser assim obviamente uh, voltar aqui a é subir tá pessoal isso aqui é possível de acontecer a gente voltar aqui a é subir mas acima é possível também então você tem que ter um stop aí formado e vou mostrar aqui os pontos de liquidez para a gente que acompanhar também tá o motivo que eu tô também é, assim não acreditando muito em movimentos altos para o Bitcoin aqui agora pelo menos nesse momento está também nessa capitulação dos mineradores que vem comentando para vocês há algum tempo então o Bitcoin tem dificuldade para poder subir se você olhar em todas as capitulações aí que o que o, dos mineradores, a gente teve um bastante dificuldade de ver o preço fazendo grandes movimentos para cima, tá? Então, isso me deixa mais bearish aí na né? e menos propício a buscar operações de long. Para eu buscar long, realmente tem que ter um, um risco-retorno, né, pessoal? Então, para buscar long, agora eu quero ver o Bitcoin buscando essa zona dos 16 mil dólares, 16 mil e pouco, tá? E para buscar shorts aí, para mim, vai ser regiões de 17 mil. Uh, e 100 já poderia ali, 7.200, mas para mim a região 17.500, por ali para cima, eu vou estar interessado realmente já escalando shorts aí, porque a gente pode sim uh, ver essa, isso acontecendo, né o, o preço aqui buscando essa região de oferta aqui, depois, no caso, quando as vendas são realizadas aqui, muita gente comprando né, as baleias, vendendo aqui para sardinhas nessa zona, depois a gente pode sim perder aqui como, como aconteceu. Inclusive aqui ó, a gente viu aqui ó, nessas regiões aqui o Bitcoin subiu basicamente aqui as baleias faz, forçando aqui as, baleias, as sardinhas a comprarem a mercado e o preço depois foi só né, caindo aqui praticamente. Né? Então é o que eu estou enxergando aqui agora para o Bitcoin, tá, pessoal? Então, essa aqui é a minha análise mais técnica e gráfica, bem simples, né? Quem for membro do canal, hoje à noite vai ter updates aqui mais detalhados, coisas que eu não falei aqui agora no vídeo de hoje, porque senão fica um vídeo muito maçante, complicado. Mas comente abaixo também se você tem alguma dúvida específica que eu vou estar tá respondendo todos os comentários aqui abaixo do YouTube, sem exceção, tá bom? Então, vamos falar aqui primeiro, antes de entrar na parte de da, da SP500 do índice dólar é, antes de entrar aqui nas, na antes de entrar aqui na, na, na, na manipulação do Bitcoin aqui tal tá, quero comentar rapidamente sobre a SP500 do índice do dólar e aí sim tá então amanhã pessoal tá amanhã a gente vai ter então aqui o, a divulgação de alguns indicadores importantes que é o CPI né que tio puxar aqui certinho vai ser amanhã às 10 e meia da manhã a gente vai ter aqui o Core CPI que é o que a, o banco central americano o Fed lá vai estar tá. De olho, né? Então a gente tem que acompanhar se isso aqui for acima, né? Se for 0,4 para cima aqui, pessoal, né? Ou até 0,3, os mercados não podem, podem não ficarem, não, não ficar muito felizes aqui. De fato, a gente tem uma derrapada aí do, do da SP500 e uma subida do XY, né? Caso esse valor aqui for, for, seja baixo, os mercados já podem, né? Talvez comemorar e eles estão sim, de fato, aí dá, dá a entender que o mercado tá buscando, né? Notícias para poder comemorar, né? A gente teve muitas correções aí a Aes já deu uma boa recuperada e subiu bastante, mas o mercado está esperando uma uma inflexão aí na, na, na inflação, mostrando que as políticas monetárias do banco do, do banco central americano estão surgindo defeito, de né? Só que na minha opinião, é as coisas estão não tão é, tão longe ainda de melhorar, tá, pessoal? Eu acho que é, não não vai melhorar tão simples assim, vai ter que o aperto monetário vai ter que ficar aí por mais tempo, é como eu estou enxergando, tá? Mas vai ser um indicador importante para a gente acompanhar amanhã, então se sair acima com certeza a gente vai ter dump aí para o mercado, dump para a SP500 e vou ver, a gente vai ver o Bitcoin aí de novo testar a região dos 15 mil dólares, né? um, 16 mil, mil para baixo no caso. Se isso acima, a gente pode ver o Bitcoin subindo, sim, até a região aí dos 18 mil dólares, é possível acontecer, tá? Então, esse, esse indicador importante. E amanhã também a gente vai ter, na, na quarta-feira, desculpa, a gente vai ter aqui, então, a fala aí do Banco Central, aí do, do Powell, né? Então, vai ser, se me engano, às 4 horas da tarde, aqui, às 4 e meia. E vou estar aqui com vocês acompanhando, com certeza, juntos, né? Não sei se vai ser ao vivo, vou avisar para vocês ali no Telegram uh, sobre o que eu vou fazer, mas essa semana promete. Daí aí, no dia seguinte, aqui na quinta-feira, vamos ver aqui na quinta-feira, Vai sair aqui, quinta-feira vai ter também os pedidos iniciais sobre seguros seguro-desemprego. Então, é outro indicador que, tem, que vai gerar muita volatilidade. Então, terça, quarta e quinta, pessoal, vai ser muita loucura nos mercados aí. Eu aconselho vocês a ficarem bem conservadores nos trades de vocês, tá? Tomar cuidado com muita alavancagem, não faça alavancagem aí, é, porque realmente vai ser, vai ser extremamente complicado aí, na minha opinião. Os, uh, os mercados nesses próximos dias. Daí na sexta-feira a gente vai ter, de fato, quinta-feira a gente pode ter uma, uma final de quinta-feira a gente pode ter uma visão geral do que, que foi falado e poder se posicionar melhor no mercado. Então estou sendo bem conservador com meus trades aqui agora, tá? com os tops longs aí, sem usar a alavancagem para poder uh, né, aproveitar aí esses, esses movimentos também, que obviamente é, vai dar oportunidade na minha opinião, tá? Então uh, a SP500, puxar o gráfico da SP500 rapidamente, está subindo aqui agora nesse momento né, mas de novo, já tivemos resistência nessas regiões Fibonacci nessas regiões aqui dos 50%, né? Então, para mim, honestamente, pessoal, não, não vejo muito SP500 subindo além aqui dessa zona aqui dos, dos 4.025 pontos aqui, tá? Eu acho que vai ser difícil. Eu estou prevendo aqui mais queda para SP500 e eu acredito sim, honestamente, falando para vocês com toda humildade aqui, acredito que a gente vai perder, SP500 vai perder em algum momento esse fundo aqui dos 3.500 pontos, tá? É o que eu estou apostando aí para o mercado. Só que para isso, uh, uh, para isso, obviamente, vai demorar um tempinho aqui para andar e, enfim, eu não acredito que a gente vai romper essas linhas aqui para cima voltar a subir, enfim, entrar no bull market porque o Banco Central vai diminuir Uh, o aperto monetário, vai diminuir a, a, a, né, a, o aumento de taxa de juros. Tá? Acho que longe disso acontecer, tem muita água para rolar, na minha opinião. Tá? O DXY ele acabou não ainda revertendo o que eu comentei para vocês, mas para mim, sim, a gente está formando aqui já um, um fundinho local aqui e a gente vai buscar regiões mais acima, na minha opinião. É o que eu estou imaginando. Então, a minha perspectiva para os próximos dias é de notícias ruins. Né? Se me surpreender, realmente, o, o CPI me surpreender e sair abaixo, é pode ser que o mercado comemore, daí eu vou ter que a reavaliar aqui e me posicionar melhor aí, obviamente, né? A gente pode sim ver pump é, para o Bitcoin e possivelmente esses shorts que eu vou estar interessado em fazer nessas zonas de ali, pode ser que eu cancele essas ordens ali, né? Para não, não correr o risco de ter que né, ficar posicionado numa uma posição ruim e o Bitcoin buscar a casa dos 8 dólares né? Então, vamos falar aqui agora sobre a, a manipulação aqui do Bitcoin, os pontos de liquidez. Então, ontem aqui para os membros do canal, comentei dessa zona aqui próxima dos... 16.950, tá, pessoal? Então, aqui, basicamente, eu consegui fechar esse short que eu estava aqui praticamente no 0x0 nesse último alvo. Eu peguei aqui, então, basicamente um ganho aqui de 1.4% né, aí. E foi o que eu consegui fazer aqui nessa nessa nesse short nessa último alvo que ficou pendente aí né mas eu tava aqui no zero zero não não quis sair nessa zona deixei para sair aqui nesses pontos de liquidez aqui abaixo tá então valeu a pena a paciência ter esperado né e agora aqui nesse momento não tô interessado muito em, em me posicionar em shorts nessas zonas aqui só se Bitcoin voltar a testar essa zona aqui próxima dos 17.100 eu pretendo voltar a escalar shorts aos pouquinhos tá é o que eu estou aqui agora então é de olho. Depois a gente tem pontos de liquidação aqui na região 16.600 e para baixo, tá? Então, para mim, o Bitcoin poderia, sim, nesse, nesse diamante que está formando aqui agora, buscar essas zonas mais abaixo, assim. Acho que isso é bem possível de acontecer. Vamos olhar aqui o high block, então, os, os, um, vamos olhar aqui os pools, os hitmaps de liquidações aqui da, da Binance 12 horas que é importante de acompanhar, isso aqui é muito preciso, tá, galera? Muito é impressionante como isso aqui funciona muito bem. Quem tá acompanhando esse indicador aqui, eu altamente vocês é, recomendo vocês a ficarem de olho isso aqui. Eu eu, eu abro, começo amanhã, começo amanhã aqui olhando isso aqui, tá? Então bastante liquidez sendo formada nessa zona aqui 18.850. Então me dá a impressão que o Bitcoin vai voltar para essa zona aqui que a gente tem, a uma região que vai ter com certeza demanda aqui, né? A gente interessado em comprar. E a resistência nessa zona aqui, 17.250 para cima, né? Mas para cima eu não estou vendo tanta liquidez quanto para baixo. Então, parece que 12 horas que mostra no curto espaço de tempo tem muita liquidez sendo formada nessa zona dos 16.850 dólares, né? Vamos olhar aqui agora o de... Uh, Binance aqui, sete dias, que é o eu mais gosto de usar. Então, a gente está entre duas, duas regiões importantes aqui, ó, a gente pode dar uma olhada, que é a zona aqui dos 17.450, que a gente pode avaliar assim de entrar em shorts aqui nessas zonas mais pesado, e também aqui é a zona dos 16.550, então essas são as duas zonas que a gente pode ficar de olho aqui, região para a gente ou realizar shorts ou então começar a se expor mais longs, tá? É uma região que as baleias vão estar interessadas, obviamente, em realizar compras aqui. Então isso aqui, basicamente, pessoal, é, é oferta e demanda, tá? Então demanda, demanda e oferta, desculpa, tá? Demanda aqui embaixo, oferta aqui em cima, tá? Para vocês aqui mostrando, porque o Bitcoin, como ele é muito manipulado, esses pontos de, de liquidações aí é onde as baleias tentam buscar para poder entrar e sair das suas posições, tá? Olhando aqui, então... O de um mês aqui na Binance, nada demais, mais essa região que 17.500 formando liquidez. E depois aqui lá embaixo, nessa zona aqui dos 15 mil dólares para baixo. Então, para mim, mostra assim que uh, a chance maior de a gente ter esse movimento maior aqui seria a pernada para baixo aqui que eu estou enxergando. Tá? É, infelizmente, tá, pessoal, mas para isso eu quero ver o preço subindo para poder buscar esse movimento. Eu não quero shortar o Bitcoin de novo nessa região aqui dos, 15, dos 16, 15 mil dólares. Tá? Eu quero realmente subindo para eu ver que realmente agora sim o Bitcoin ele foi buscar uma região de oferta, a tá, gente vende, vai, vai, vai. As baleias querem ofertar Bitcoin aqui, é vender bit com essa região. Para isso eles podem for forçar as liquidações aí das, dos, do varejo, né? Basicamente como funciona, tá bom, galera? Só passar aqui tão rapidamente no Kings Fisher aqui para fechar. Também tem aqui esses, esses, mapas de liquidações também é da Binance, né? A gente pode ver que agora aqui chama uma região neutra, tá? Então para mim mostra que talvez compense que realmente os baleias jogarem preço para baixo nesse momento, porque não vai ter muita gente em short ganhando assim tanto dinheiro como estava antes, tá? Então esse delta aqui, que inclusive eu mostro o meu treinamento quanto mais verdinho aqui pessoal basicamente uh, significa que tem muito long que está ganhando grana né que está posicionado uma, uma... Que tem muito long que está de fato é numa numa é... Com, com a cabeça fora d'água, né? Estou com o corpo fora d'água. Então, eu estou aqui feliz, com o dinheiro posicionado, mas com pontos de liquidez, liquidações abaixo. Então, o mercado vai buscando esses pontos de liquidação. Nesse momento, a gente está na região neutra aqui, tá? Então, a gente pode ir para qualquer lado. É o que está tá mostrando aqui nesses mapas de liquidações aqui da Binance. Isso aqui é muito legal para a gente poder avaliar risco das nossas posições aí de longs e shorts. Eu vou estar tá, também mostrando aqui nas análises e trades das altcoins para os membros aqui do canal. tá? Esse aqui é um ponto que a gente vai estar tá sempre de olho aqui juntos, tá? Olhando aqui, então, o Kings Fisher uh, mostra aqui no curto prazo aqui, ó, liquidações nessas zonas de 17.300 para cima, né, e formando aqui abaixo nessa zona aqui dos 15.500 dólares, né, então, enfim, tá, eu acho que a região aqui dos 16.000 pode ser que o Bitcoin volte a buscar, mas tem que cuidar aqui, porque a gente pode ter pump para essa zona aqui, se a gente tiver pump aqui, a regi essa região dos 17.300 para cima de novo, pessoal, na minha opinião, vou estar interessado em escalar shorts aí, tá, é o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Tá bom, galera? Acho basicamente é isso que eu tenho para vocês. Uh, qualquer novidade, eu volto aqui então uh, aqui no canal, tá? Mas pros membros hoje à noite terá, terão com certeza um update lá por volta das 8 9 da noite. Eu gosto de fazer o fechamento do dia aqui, né? E vai ter, obviamente, tutoriais, coisas que eu vou estar aqui gravando uh, aqui também lá no grupo Discord. Não esqueça, eu atualizei aqui no Telegram, botei no Telegram, inclusive, o tutorial de como você pode participar do grupo Discord, se você já é membro do canal, se você tem o um plano trader ou investidor, você pode participar do grupo VIP lá que eu estou montando. E se você é, é VIP, né? se você quer se já é um trader afiliado, não deixe de participar do grupo VIP. Todos os links, então, aqui abaixo na descrição. Então é isso, pessoal. A gente se vê em breve. Um abraço.